Ei, cara, o que você tá fazendo? Tá o quê? Pensando em falar com ela? Depois de tudo que você fez? Ah, por favor. Ela está linda, né? Mudou o cabelo, tá usando roupas mais justas. Ela tá com um sorriso diferente, né? A pena é que só agora você percebeu. Sei não, cara. Se eu fosse você, não ia falar com ela. Ela mudou. Não falo só do cabelo, das roupas Falo das atitudes dela Acho que por dentro Ela mudou tanto Que isso acabou refletindo exteriormente Tá de cara feia por quê? E essa lágrima no canto do olho? Por que isso? Já está tarde Muito tarde Ela te avisou, não é? Mas você, você não ouviu Você preferiu sair escondido Mentir, trair ela perdoava, tola. Mas chegou uma hora em que ela cansou. E quem não cansa, não é mesmo? Agora é tarde para essa lágrima escorrer. É tarde para você se dar conta. Você ainda quer ir falar com ela? E vai falar o quê? Que sente muito? Que quer voltar e está arrependido? Acha que ela vai cair nessa? Bom, há um tempo atrás diria que sim. Mas agora... Acho que dessa vez não, o jogo acabou, ela cresceu, ela aprendeu, ela não se ilude com meia dúzia de palavras suas, ela descobriu o valor que ela tem e descobriu alguém que a valoriza, coisa que você nunca fez, você tinha a garota mais incrível do mundo nas suas mãos e olha o que você fez, a deixou de lado, veio fácil, foi fácil e só. Você poderia tê-la pra sempre, ela seria sua pra sempre. Não importa pra que canto do mundo você fosse, ela te esperaria. Mas você prefere o um momento, então que seja como você quis, curta o momento. Veja ela na pista, dançando mais linda que nunca, e olhe pra você, sentado em uma mesa suja, com uma garrafa de cerveja nas mãos, curta o momento. Você está sozinho, pode pegar uma ou duas essa noite. Mas amanhã pela manhã estará sozinho de novo. E a única coisa que permanecerá com você é a angústia, dúvida. E se pudesse ser diferente? Mas não é. E ela? Ela te avisou.